Pedem-nos para indicar o valor lógico da afirmação. Atenção, valor lógico é indicar se é verdadeiro ou falso. A afirmação vem a seguir. A afirmação diz-nos, multiplicados por 3, o volume de uma pirâmide obtém-se um volume do prisma com a mesma área da base e a mesma altura. Com a mesma base e com a mesma altura. Então vamos lá ver se isto é verdade. O volume de uma pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. Vamos então multiplicar esta uh, mesma pirâmide por 3. O volume 3 vezes o volume da pirâmide será 3 vezes a área, 1 terço da área da base vezes a altura. Realizando os cálculos, simplificando aqui o 3 a dividir por 3, ficamos com a área da base vezes a altura. E a área da base vezes a altura, nós já sabemos que é o volume do prisma, sabendo que a área da base pirâmide mantém-se a mesma, assim como a altura também se mantém a mesma conclusão, a afirmação é verdadeira.